O fato de você, de você ser mais introspectivo é que fez com que você é, se tornasse um bom gerente. Porque o vendedor que fala muito, ele, ele é um cara mais extrovertido e não necessariamente ele é um cara de organização. Uhum. O cara mais introspectivo, ele, ele, ele, ele dá tempo para ele pensar no que ele vai fazer, ele planeja o que ele vai fazer antes dele fazer Exato. de fato. E foi por isso que você, que você conseguiu sair de vendedor, ou seja, você era um cara processual, que você não se valia da vantagem da comunicação, mas você se valia da vantagem do processo, por isso que você decorou o script. E dali, você, para pular para gerente, foi, foi, foi mais simples do que um cara que é bom vendedor por causa da comunicação, mas não segue escrito, porque ele não é processual. Para ser gerente, você tem que ser processual. E, e até complementando isso que você está falando, é, já aqui, uh, uh, vindo para 2022, 2023, 2022, eu, eu Todas as reuniões minhas eu faço a preparação por conta disso. Eu tenho que ter ali o meu processo de, de pontuação, de, de conversa, senão... Até conta, hoje. Até hoje. Senão eu acabo me perdendo por conta da minha timidez. E, e eu comecei a fazer o Commercial Morning Call Que é uma reunião semanal de vendas com os vendedores da rede nossa Agora de franquias da Huggle tá, mas, mas Fala de novo, Commerce Commercial Morning, Morning Call, Call. Call. Ou seja, a chamada é, da manhã de vendas, de vendas. Exatamente, Beleza. toda segunda-feira a gente tem esse encontro é, pelo Zoom E eu me preparo e tal E o Thiago falou Cara, que top, que monstro que tá essa reunião Tá muito bacana Só que teve um dia, numa reunião de franqueados Que eu não me preparei Não deu tempo, não sei o que, que aconteceu Eu não, não me preparei Foi um desastre a minha parte O Thiago falou assim O Thiago até depois falou assim Paulo, o que, que aconteceu na reunião? Porque não, eu falei Pois é, cara, não me preparei E aí deu, deu, deu errado então aí, qual, é, como você falou Se você não tem aquela habilidade de comunicação tão grande Ou qualquer coisa parecida Eu acho que mesmo com a habilidade de comunicação Você tem que ter o um processo Você tem que seguir a estrutura Senão você é se que, perde É, é que um caminho. outro perfil Ele lida melhor com essa questão da, da, da não preparação De você, é, esqueci a palavra agora De você improvisar, improvisar. Um perfil é, contrário ao do Paulo, lida bem com o improviso. Então, ele, ele se sai bem, mesmo se for um pouquinho falha a preparação. E aí, é aquela história de você se conhecer. Você tem que se conhecer. Eu falo isso muito para o aluno de inglês. Né? Você tem que se conhecer. Você sabe se você é melhor ou pior na, na, na, na fala, na parte oral, se é na escrita se é na gramática, você já sabe onde você tem que focar, não é o, o, o professor, então assim se entenda como aluno para você agir de acordo e, e, e é esse exemplo claro que ele tá dando, então ele já sabe que ele é um cara que tem que ter a, não pode falhar na preparação porque ele executa muito Entendeu? bem, mas a preparação tem que ser bem feita antes então tem um ponto aí que, que eu acho que serve muito para muita a gente está escutando a gente, a maioria das pessoas é tímida, as pessoas não são extrovertidas, elas são tímidas, a maioria, 90%, a maioria esmagadora é tímida, poucos são os extrovertidos, é só a gente olhar para uma sala de aula no colégio, tem um, dois caras que são os, os, os caras da sala, os famosos da sala, os populares, mais uma, uma menina, duas meninas, e todo o restante é o sujeito comum, né? é o cidadão médio comum, né? E aí tem um cara lá que fala mais. Eu era o cara que era o cidadão comum, na verdade eu estava atrás do grid de largada, porque não só, eu não, eu não era tão comum assim, porque eu não falava também. E, e eu me tornei um vendedor. Então, é, se você é o comum, né, entre muitas aspas. Saiba que você pode ser o melhor vendedor. Você pode ser o melhor líder. Você pode ganhar muito dinheiro. E tem muita gente aqui que é dono de negócio que fala, pô, eu não sei vender. Não, não é que você não sabe vender. É que você não tem processo. E se você tiver processo, você vai vender. O problema é que as pessoas acham que vender significa você falar, falar, falar, hum. falar, e falar, e falar bonito, e falar grande, falar grosso, e falar... <risos> tem nada a ver com isso. Tem a ver com processo e persistência. Independente se o cara fala pra caramba, ou se o cara é tímido. Muito bom isso.